Rotinas Visuais da Guerra é uma pesquisa de doutorado na linha da Sociologia Visual, uma pesquisa transdisciplinar que faz questão sobre as representações da guerra na Colômbia. O Corpus da Pesquisa são 1.611 fotografias tiradas de jornais, relatórios e blogs de três comunidades na Colômbia. O interessante da pesquisa é precisamente o jogo de diferentes estratégias de eh, pranchas, eh, repetição por pranchas, a ideia da linha e a ideia da possibilidade de tirar da foto objetos, sujeitos ou contexto. a gente conseguiu fazer uma exposição fotográfica com oito obras. Uma dessas obras ela está uh, itinerante pelo Brasil agora. mais interessante disso é, precisamente, como você consegue desfazer, fazer desdobramentos de uma sua imagem. Mas, quando você coloca 1.611 fotografias na pesquisa, você consegue olhar nelas a ideia da repetição. A guerra que fotografaram os fotojornalistas na Colômbia, ela dá mais sentido e visibilidade ao soldado que ao cidadão. Nesse sentido, o cidadão ele aparece como fantasmagoria dentro da fotografia, mas o militar e a institucionalidade ela é muito mais forte. É precisamente como o olho deixa de ver o cidadão naquela tensão. E a guerra começa a aparecer como uma possibilidade da vitória.